Bem-vindos ao BudaGnerd! Vão conferir agora os filmes mais aguardados pro mês de outubro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal do Bulldog Nerd. É, e no dia 13 a gente já vai ter o filme Coringa. Caraca, já vamos começar o mês com Coringa nos cinemas. Pelo trailer, assim, ó, eu tenho a impressão que eu vou amar muito esse filme. Aqui deu para ver que a gente vai ter um Coringa, assim, com muitas camadas ali emocionais e um homem bem perturbado. É, pelo que deu para ver, esse Coringa vai ter uma representação bem pesada do personagem, né? Com problemas mentais, mergulhando totalmente na loucura dele, né? É, e o que Phoenix, assim, parece que ele tá incrível, né? A expectativa é que seja um filme inesquecível. É, e aí no dia 10, na semana seguinte, a gente tem a estreia do filme Projeto Gemini. Aqui a gente vai ter o Will Smith e o Clive Owen nesse novo filme de ação e suspense. É, nesse filme aqui a gente vai ver um assassino bem experiente que tá ficando velho. Aí os chefes dele resolvem criar um clone pra perseguir, matar a versão original dele. Olha, apareceu daqueles filmes de ação bem frenéticos, né? E no mesmo dia vai estrear Luz no Fim do Mundo. É, e nesse filme a gente vê um pai e uma filha que moram na floresta e eles lutam pra sobreviver no mundo pós-apocalíptico, onde as mulheres estão sendo erradicadas, né? E aí o pai, ele veste a filha como um menino pra facilitar a fuga depois que começam a perseguir eles. Bom, e aí já no dia 17 a gente tem a estreia do filme Malévola, Dona do Mal. E aqui é Malévola, ela é contra o casamento Casamento da Aurora com o príncipe, ela percebe a manipulação da mãe do príncipe, né? E quando ela é confrontada, ela toca o terror geral. Eu tenho um certo medo de que essa história seja um caça-níquel pelo sucesso do primeiro. Mas... Com certeza eu quero assistir esse filme. E no mesmo dia vai estrear Crime Sem Saída. E esse filme de ação é com Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra, né? E nesse filme, um policial de Nova York, ele recebe uma tarefa. Ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está barbarizando na cidade. É, aí quanto mais ele avança nessa investigação, mais ele percebe que os assassinatos, eles na verdade, estão ligados com a própria corporação. E aí, no dia 24 de outubro, a gente tem a estreia do Zumbilândia Atire duas vezes. E aí nesse filme a gente tem Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, eles continuam sobrevivendo à epidemia de zumbis e a própria família também, né? Aí eles decidem ir até a Casa Branca e acabam encontrando outros sobreviventes e começam a pensar em novos planos para o futuro. Esse filme é uma viagem só. E no dia 31 de outubro estreia Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. E aí lá vamos nós para mais uma franquia clássica que tá lançando um novo filme nesse ano, né? E nessa sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, a Sarah Conor, ela precisa proteger uma menina chamada Dani Ramos e os amigos dela de um exterminador determinado a matar elas, né? E aí, nesse dia a gente também tem a estreia de um filme que eu tô bem curioso, que é The Lighthouse. E o filme, ele é passado no início do século XX, né? A gente vê ali o Thomas Wake, ele é o responsável pelo farol de uma ilha isolada e ele contrata o Ephraim Winslow como ajudante dele, né? Mas o Winslow, ele não tem acesso ao farol e ele se torna cada vez mais curioso com aquele espaço ali fechado, ao mesmo tempo que fenômenos estranhos começam a acontecer. E no mesmo dia estreia A Vida Invisível. E esse é o filme que vai representar o Brasil na seletiva do Oscar. É, aqui esse filme ele conta a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida que vivem na década de 40, né? E ele cada uma lida com o seu jeito, né? com o sistema patriarcal daquela época e com a vida delas, né? E aí nesse dia também tem a estreia de um filme do Ricardo Darin, né? La Odissea de los Guiles. É, aqui a gente vê um grupo de trabalhadores se juntando pra organizar um plano de vingança e assalto Alto, depois de eles chegarem no fundo do poço e perderem tudo que eles tinham, né? E esse é um filme com o Ricardo Darin e com o filho dele, o Tino Darin. Bom, e agora vamos falar um pouquinho das estreias do Netflix. No dia 4 tem Campo do Medo. Bom, e aqui nesse filme a gente vai ver que depois de ouvir um menino gritando por socorro, uma mulher grávida e o irmão dela se embrenham em um matagal para ajudar. Mas aos poucos eles descobrem que quem entra não sai. É e Esse filme ele é baseado num conto do Stephen King com a, com a autoria do filho dele, né, o Joe Hill. E a gente adora os livros do Stephen King, mas nem sempre os textos dele são bem adaptados pra filmes e séries. né? E tomara que essa aqui seja uma das boas adaptações. Né? E aí no dia 11 a gente tem a estreia do El Camino, o filme do Breaking Bad. Né? E aqui o Jesse foge do cativeiro onde ele ficou quando foi sequestrado e começa a retomar a liberdade dele. É, pra isso a gente viu que ele vai buscar se conectar com o passado e com o presente pra conseguir organizar a vida e agora pensar no futuro, né? E nesse mesmo dia vai estrear o filme Fratura e aqui a gente vê que a, a mulher e a filha machucadas, elas somem do hospital e o marido ele vai atrás das pistas pra descobrir o que, que aconteceu com elas e o que, que tem de errado ali com o hospital, né? É, e no dia 18 vai estrear Contato Visceral. Depois de encontrar um celular perdido, o bartender Will começa a receber mensagens sinistras e a viver um verdadeiro pesadelo. E aí, pessoal, qual desses filmes aqui que vocês se animaram mais para esse mês de outubro? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima!